Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar qual começar, Facebook Ads ou Google Ads, tá galera? Eu vou dar uma, uma pitadinha aqui pra vocês do que que é o Google Ads e do que que é o Facebook Ads, qual é a melhor plataforma pra gente estar tá anunciando, o qual começar, qual que eu devo começar, qual que eu devo já de cara tá galera então vamos falar um pouquinho a respeito aí eu vou dar é, alguns exemplos do de como usar o Facebook Ads e como tá usando o Google Ads ou qual é o melhor que a gente pode estar tá começando vai ser um vídeo bem brevezinho tá galera eu acho que no máximo aí vai ter uns 5 6 minutos não vai passar disso tá bom galera então vamos lá o Google Ads o que que é o Google Ads galera nada mais é do que quando a pessoa já sabe o produto que ela quer comprar vamos supor a pessoa, ela vai numa feira, né? Ela vai naquelas feiras de hortifruti e tudo mais. Ela já tá na cabeça ali que ela tem que comprar cebola, abobrinha, chuchu, manjericão, alho. Então ela já sabe o que que ela vai comprar, tá galera? Então ela vai chegar lá e achar a melhor oferta que tem para aquele produto e tá adquirindo ou a pessoa vai no shopping quer comprar uma camiseta ela já tá em busca da camiseta tá bom galera então ela só vai encontrar é, a melhor oferta ali o Google Ads nada mais é do que isso ela tem a pessoa chega até no Google e digita quero emagrecer então vai vir n produtos ali naquela lista de anúncio ou, ou SEO ou que a pessoa consegue posicionar muito bem aquele anúncio e tá naquela página a pessoa chega ali ela só clica no anúncio vê se realmente agrada ela ela vai lá e faz aquela compra tá galera então assim o google ads a gente tem que saber muito bem o quesito o que o que que tá vendendo de imediato o que que tá vendendo agora o que que as pessoas estão pesquisando esse é um ponto crucial para você começar a vender no google ads tá bom galera então, assim, vocês têm que saber o que está que em alta no momento, o que, que as pessoas estão procurando para você estar tá mostrando para ela. Não adianta você querer jogar qualquer produto ali no, no Google Ads sem saber se aquela, aquele produto está tendo uma demanda, está tendo uma pesquisa referente àquilo ali, tá, galera? Então, assim, vamos supor, a gente sabe que emagrecimento está todo mundo pesquisando a toda hora, porque... É um produto que atinge 90% da população mundial. Pode ver que é um dos produtos que mais dá bloqueio no Facebook. Por quê? A gente tem que ser muito agressivo para a pessoa comprar. Então, no, Facebook, no Google Ads é diferente. A gente sabe que a pessoa já está pesquisando sobre aquilo, tá bom, galera? Então... A gente tem que usar umas melhores palavras para estar tá ranqueando no anúncio. Pode ver que nem todo mundo que anuncia no Google Ads aparece na primeira página, tá bom, galera? Então, assim, a gente tem que saber lidar muito bem. E saber qual que é o produto que as pessoas estão procurando para tá, você estar tá conseguindo vender no Google Ads. Não é simplesmente você subir uma campanha, pegar um produto na Hotmart, Monetize, bribe é, edus qualquer outra qualquer plataforma que tenha produto para a gente se afiliar pegar um produto e subir no google ads não é assim que funciona vocês têm que pesquisar primeiramente o que que todo mundo está pesquisando o que que a grande maioria está pesquisando tem n ferramentas para a gente saber qual que é as melhores palavras que estão sendo pesquisada naquele exato momento naquele exato mês. O Google Trends, se eu não me engano, é isso. Você consegue já saber o que está que todo mundo pesquisando naquele mês. Então, você já consegue posicionar um produto referente ao que a pessoas, as pessoas estão procurando, galera. Simplesmente é isso. Se você saber o que, que a pessoa está pesquisando, você consegue mostrar mais oferta para ela ali e está conseguindo vender no Google Ads, tá bom, galera? Nada mais é do que isso. O Google Ads é quando a pessoa já sabe o produto que ela quer comprar ou já sabe o que, que ela tem em mente em comprar. Ela só joga no Google para ver se realmente ela vai achar uma oferta melhor do que ela já viu, tá bom, galera? Então, partindo desse princípio, a gente sabe que o Google Ads nada mais é do que quando a gente já sabe o produto que a gente quer, a gente só coloca no Google para achar as melhores ofertas, nada mais é do que isso, tá, galera? O Google Ads é quando a pessoa já sabe o produto que ela quer comprar, sim. O Facebook, vamos dar o um exemplo do Polishop, tá bom, galera? O Polishop é o quê? Você tá lá assistindo uma novela, tá assistindo algum desenho, algum filme ou algo relacionado na televisão e o que acontece quando vem a propaganda polishop? Vem aquele, aquelas panelas giratórias, panelas flutuantes, vem aquele, aqueles ferro de passar futurístico onde desperta o desejo para a pessoa comprar, tá, galera? Então assim, o Facebook é a mesma coisa. A pessoa tá olhando o feed ali, viu uma propaganda muito chamativa, ela vai parar, vai olhar. Putz, eu acho que eu preciso disso, hein? Acho que eu vou comprar. Então, assim, nada mais é do que isso. O, a Polishop é a mesma coisa. Você tá lá assistindo um, um jornal bem de boa e aparece lá óculos e não sei o que descansa sua visão enquanto você assiste, você que tá com dor de cabeça, você precisa desse óculos porque ele vai te ajudar a melhorar, você raciocinar mais, sua mente vai ficar mais descansada, entre outras coisas. Vamos supor que seja isso. Então, a pessoa que tá assistindo e fala, putz, é realmente... Eu acho que eu preciso desse, desse óculos aí, porque eu tô meio cansado, minha mente eu acho que tá muito agitada. Então assim, o Facebook é a mesma coisa, tá galera? Então assim, a gente mostra um produto pro cliente e desperta o desejo de ele querer aquele produto. Então assim, ele não sabe que ele vai querer aquele produto até que a gente mostre. O Polishop faz isso muito, mas muito bem. Quantas vezes você tava parado assistindo televisão bem de boa e te deu vontade de comprar o que apareceu do Polishop, porque eles reinventam cada coisa galera, eles não pegam uma roda e cria do zero, eles simplesmente pegam o ferro de passar que todo mundo tem em casa e desperta o desejo de você comprar o ferro de passar deles, por quê? Porque é algo inovador, eles mostram algo inovador para você que desperta aquele desejo de comprar o ferro de passar, ou desperta o desejo de comprar aquele aspirador que é ultrassônico, que você não precisa fazer nada. Então assim, o Polishop e o Facebook é a mesma coisa. Quando você sobe um anúncio de um nicho capilar, você desperta o desejo daquela pessoa que está com problema de queda de fio ou aquela pessoa que está com fio quebradiço. Quando você sobe um produto de emagrecimento no Facebook, você desperta o desejo daquela pessoa que quer perder aquela gordurinha ou quer perder aquele peso que no final de semana comeu bastante, então assim, com os seus criativos, nada mais é do que a mesma coisa, tá galera? É a mesma, a mesma, a mesma coisa que o Polishop é o Facebook, tá bom galera? Então assim, a gente tem que despertar o desejo da pessoa comprar aquele produto. Então, essa é as duas plataformas que mais estão vendendo em 2021, tá bom galera? Facebook Ads e Google Ads. Um, o Google Ads é para pessoa que já tem o conhecimento no que, que ela quer comprar e o Facebook é você o Facebook Ads você tem que despertar o desejo daquela pessoa para comprar o impulso daquela pessoa para comprar nada mais é do que isso tá bom galera um ele já sabe o que, que vai comprar só quer achar a melhor oferta e o outro você tem que despertar o desejo da pessoa comprar nada mais é do que isso tá bom galera qual começar eu recomendaria se eu fosse começar o Facebook Ads porque é muito mais fácil é menos dinheiro gasto ali tá galera eu já subi uma campanha no Google, algumas campanhas no Google Ads e gastei bastante dinheiro sem ter retorno nenhum então eu tenho que estudar mais a ferramenta não quer dizer que você tem que estudar menos o Facebook Ads mas ele é mais prático mais simples um pouquinho mais é, didático de você estar tá aprendendo mexendo no Facebook Ads tá bom galera então se eu fosse começar hoje como afiliado começaria